Fala galera, tudo bem? Aqui é o Rodrigo do canal O370, O371, O400 é, Quem me acompanha aí sabe que eu vendi o ônibus, então eu tô sem material aí Tô sem ônibus, né? para poder estar tá fazendo vídeo Enquanto isso eu decidi fazer alguns vídeos aí Meio que do formato do canal aí, ônibus de trânsito aí do Fabiano E vou fazer um vídeo aqui hoje mostrando ônibus O371 é baratos, é um bom preço só o monobloco O371 primeiro lugar pessoal eu quero deixar bem claro que eu não estou ganhando nada aqui não estou anunciando é, veículo nenhum eu só estou simplesmente mostrando aqui os anúncios é, de forma de entretenimento e de informativo é, eu vou começar com o primeiro aqui é um O371R que está sendo vendido no valor de 13 mil reais, ele tá na cidade de Guarulhos, ó. e aqui a foto da frente, ó, ele parece que tá até bem alinhado, aqui a foto da traseira, aquela fumacinha aí típica do 355 aí, o motor do O371, é danado para fazer essa fumacinha, e o valor tá bem baixo, né, não dá nem para exigir muito, mas não tá ruim não, não tá difícil de levantar aqui eu não sei se é sujeira ou se é a pintura mesmo que já está desgastada mas está até bem alinhado o ônibus aqui vamos ver o que diz a descrição ônibus 371R documento ok só transferir 48 lugares vamos para o segundo esse segundo aqui é um O371R também ó, pela janela aqui que são seis janelas e a, ela é repartida, meio que quase no meio aqui na parte traseira. E o proprietário está pedindo 14 mil reais. Pelo jeito era um ônibus que rodava no escolar. Foto do interior, até que está bem conservado pela idade. Né? Painelzinho pintado de azul. É, rodas ainda originais, né, num... Não são rodas de pneu sem câmera. Foto aqui da dianteira. Foto do painel, até que está bem inteirinho. E o veículo está em Jacareí, região do Vale do Paraíba aqui de São Paulo. Aí vamos ver o que diz a descrição. Vendo o ônibus, motor impecável. Tem que trocar apenas pneus. Tem dock para fazer, valor 1900 mas assumo 1.530. Aí quem comprava vai assumir 370 e alguns pneus para trocar. Então o valor total é 14.370, né? E tem que ver aí quantos pneus precisa trocar, né? Para ver se compensa. Vamos para o próximo. Esse aqui já é um O371 RS e está pedindo 16 mil reais. Está na cidade de Guarulhos também. É, a pessoa tirou umas fotos muito colada né fica até difícil da gente ter uma boa ideia do estado uma pintura bonita até vermelha tampa meio desalinhada aí umas fotos meio embaçada fica até difícil a gente ter uma uma noção aí real do estado do veículo a descrição diz ônibus 371 rs tudo ok é só pegar e trabalhar ou troco também, é só chamar no zap aqui, ó tá o meu do whatsapp, mas até que tá bonito, pelo valor né, agora eu vou para mais um, esse aqui um O371R também, a pessoa tá pedindo 18 mil reais, e o ônibus tá na região de Ribeirão Preto, foto aqui da frente, ó, tá bonito, branco, Aqui de porta aberta, o O355 barra 5. vendo ou troco, motor e câmbio em perfeito estado, troco o carro de menor valor. Interessado, chamando o WhatsApp aí. Mas então é isso pessoal, hoje eu só mostrei esses cinco 5 ônibus, se você gostou, deixe seu like.